Toda essa cisudez, o espiritismo é alegria, né? falamos de Jesus, falamos de uma série de coisas que não necessariamente precisa ficar só naquela cisudez, né? Então, a, a mensagem passada tem a ver com o que nós vamos falar na noite de hoje sobre as preces, a oração do Pai Nosso, principalmente. Então, mais uma vez, boa noite. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos, então. Nós também estamos transmitindo através do Facebook. E Meu nome é Fernando Toledo. Eu vou trazer para nossa reflexão esse tema que é a prece do Pai Nosso. Está no capítulo 28 de o Evangelho, segundo do Espiritismo. É o último capítulo do livro. E ele fala sobre a coletânea de preces espíritas. Essas preces elas têm um caráter assim, tanto de pedido como de agradecimento. São muitas preces, dentre elas para pedir força e resistir a uma tentação. Na aflição da vida, na hora de dormir, principalmente, quando nós vamos dormir, normalmente é isso aqui, né? Que nós apresentamos aí. Pai nosso que estás no céu santificado, seja... A maioria de nós está tudo cansado, ou então quando não está no celular, né? Então, vamos fazer uh, o nosso papel. Ação de graças por haver escapado de um perigo, por uma criança que acaba de nascer, olha a, a importância dessas preces, e também por alguém que acaba de desencarnar. Então, esse capítulo é bastante interessante, nesse aspecto que nos ensina a nos comportar durante o dia, durante a noite, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Agora, quando nós dirigimos prece a Deus, então, é porque os Espíritos que ouvem essas preces, elas, eles levam esses pedidos a Deus. E Deus vai avaliar dentro daquilo que nós merecemos, aquilo que nós vamos receber. Como nós vamos aqui, então, depois perceber no passar da, da apresentação... É, agora, Jesus, ele ah, se retirava no Sermão do Monte para fazer as preces. Mas os apóstolos não entendiam direito como que era fazer a prece e eles pediram. Senhor, ensina-nos a rezar. Por quê? Porque eles estavam habituados a fazer aquelas orações e eles estavam familiarizados com aquilo que acontecia no templo. Com os doutores da lei, os sacerdotes do templo, eles faziam todas aquelas orações uh, praticamente decoradas. Eles queriam algo mais, por isso que eles pediram para Jesus. Então não é porque eles não sabiam orar, eles estavam habituados com aquilo que eles conheciam. E Jesus muito sabiamente um dia subiu no monte e ensinou todo mundo a rezar, inclusive os apóstolos. E ele começa falando assim, Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar ao pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Então ele coloca aqui uma parábola que diz assim, Subiram dois homens ao templo a fazer oração, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens que são os ladrões, os injustos, os adúlteros, como é também este publicano. Jeju duas vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. Já o publicano rezava assim. Pelo contrário... Ficou lá longe, né? Esse, esse uh, publicano. Deus, seja bondo, bondoso comigo. E ele batia no peito para falar isso. E Jesus então falou para os discípulos. Digo-vos que o publicano voltou justificado para casa. E não o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que humilha será exaltado. Uh, ele, Jesus nos alertou também que não basta que nas nossas orações nós repitamos muitas vezes as mesmas frases e nós falamos alto como a comparação que ele fez com os dois né, os dois elementos do templo não há necessidade o que precisa ser feito é feito do coração feito com simplicidade não precisa, né? voltando a dizer com palavras rebuscadas e quando Orardes diz também, ele nos aconselha a nos recolhermos no nosso quarto. Mas não é quarto só, o espaço físico, quarto, sala, varanda, área de serviço. Não é nesse aspecto que ele quer nos aconselhar. É nos recolher com, conosco mesmo. Fazer com que a nossa consciência ah, não, seja, não, não esteja interferida. Muitas das vezes nós temos... No ambiente que nós estamos, uma dificuldade por causa do ruído. E o mais importante de tudo hoje é desligar o celular, né? A todo momento nós temos lá um pli-pli, -plip, que é o WhatsApp, é o Facebook, nos chamando. Então, vale também isso. Recolha-se no seu quarto para orar. A questão número 659 do Livro dos Espíritos... Uh, Kardec faz a, per, a pergunta aos, aos uh, espíritos. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. Agora, a oração do Pai Nosso é algo muito simples. Né? É, é, é só fazer do, do próprio coração. Não é decorada. É só nós, quando estivermos falando sobre a oração, nós nos sintonizarmos com o que quer dizer cada frase, como nós vamos comparar aqui agora. É, Por quê? Quando nós abrimos o, o Velho Testamento, nós estamos acostumados com um Deus, severo, punidor, bravo. Né? E Jesus veio trazer um Deus muito mais simples, bondoso, como nós vamos ver também no decorrer das frases que nós vamos dizer sobre o Pai Nosso. Então, ele apresentou esse Deus bondoso. Nós vamos fazer aqui uma comparação do primeiro dos dez mandamentos com a oração do Pai Nosso, cada frase. E nós vamos perceber que o primeiro mandamento diz assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos a comparação com todas as frases do, do, da prece do Pai Nosso e faz muito sentido. Moisés falou ah, os dez mandamentos e os outros, né? Que não são dez mandamentos, são 613. E está sintetizado os dez. E eu sempre gosto de colocar que se nós... Ah, Uh, praticarmos o primeiro mandamento acabei de ler aqui amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não temos que nos preocupar com os demais porque quem ama não rouba quem ama não mata, quem ama não trai então vale para muita gente ainda os, os 613 vamos dizer né, que a época foi escrita, na época de Moisés mas nós vamos fazer essa comparação então e a primeira frase Pai nosso que estás no céu. Nós estamos aqui já pensando no Deus, no Pai, que Jesus coloca Ele como Pai. Mas o, o, a questão número um do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Né? Porque perguntar quem é comparar Deus conosco. Quem é você, Adilson? Adilson. É? Quem é Deus? Então não é quem, é que. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito simples e objetivo. Agora, quando Jesus se refere a Deus como pai, ele quer colocar que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos todos irmãos em humanidade. E sendo irmãos, de novo, o primeiro mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E ele faz uma, uma referência também à parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquela parábola em que um dos filhos de um senhor, de, de como dizer assim, um proprietário de terras rurais, uh, o filho mais velho pediu a parte dele na herança para viver a sua vida. E ele pegou esse dinheiro e foi. Só que uh, ele deixou o outro irmão morrendo de dor de cotovelo, porque... Recebeu a herança e foi embora. Deixou tudo que ele que tinha que fazer na lavoura para ele. E esse irmão deu as cabeçadas da vida. Acabou com todo o dinheiro que tinha, com a herança. Estava passando necessidade. Chegava a comer comida de porcos para poder sobreviver. E deu um clique na cabeça dele e ele voltou para casa. Qual foi a surpresa do outro irmão? O pai mandou matar um bezerro para colher o filho então esse pai da parábola é Deus e Jesus faz a referência então Deus está a todo momento nos aguardando, independente daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fazemos então a a, a colocação da parábola também é, é, é algo assim bastante esclarecedor com relação a isso qual é o pai, qual é a mãe que não quer o filho de volta quando o filho está, entre aspas perdido pelo mundo né? Seja por que razão for. É... Que estáis no céu. Então ainda estamos fazendo referência a Deus. O que quer dizer céu? Céu, para nós, é um lugar assim. Céu aqui nós vamos olhar para a atmosfera. Mas o céu que ele quer dizer aqui é um lugar indefinido. Mas indefinido por quê? Deus está em todo lugar. Inclusive dentro do nosso coração, dentro de nós. Então o céu, referência à época em que foi dita essa, essa frase dentro do Pai Nosso, é essa, essa representação de um, de um espaço infinito. Então a presença de Deus ela pode ser observada perfeitamente na natureza. O sol brilha todo dia para nós, independente da nossa vontade, independente de se ele está embaixo as nuvens cobrindo, mas ele está lá. Todos os dias, religiosamente santificado seja o teu nome, ainda fazendo referência a Deus, que a primeira parte faz referência a Deus. É, santificado em que sentido? É, Deus criou tudo. E se Deus criou tudo, principalmente na época, a, a Igreja Católica colocava tudo como sendo santo. Então, santificar a Deus para eles na época era dizer que Deus era o máximo, e nada mais uh, uh, simples do que diz Kardec né? na, na primeira questão do, do, do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É, Venha a nós o teu reino. Essa daqui é, é um, um tanto quanto interessante no seguinte aspecto. O reino de Deus está dentro de nós. Se nós somos sua imagem e semelhança, Deus está dentro de nós. Deus permite que nós façamos tudo aquilo que nós queremos, mas sempre debaixo dos seus ensinamentos. A, a, a, a lei de Deus está na nossa consciência, Então, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Muitos ainda não conseguem entender isso, mas nós temos a certeza disso. Uh, e como é que nós fazemos para conquistar esse, esse reino? Vencendo o orgulho, vencendo a vaidade, nos, reformamos, nos reformando intimamente. Seja feita a tua vontade. Agora, a vontade de Deus, não a nossa. Deus sabe aquilo que nós temos condição de fazer. Sempre que, ele, que nós pedimos coisas para Deus... Muitas das vezes, nós não, não entendemos por que, que nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Independente do que quer que seja. Poxa vida, pedi tanto a Deus, fiz tanto e não recebi aquilo que eu queria. Deus entende que naquele momento nós não estamos preparados para receber aquilo. Mas com o decorrer do tempo, nós vamos receber Aí é o período, é o tempo em que nós estaremos entendendo aquilo que nós pedimos. Exemplo, loteria esportiva, né? Muita gente joga, joga, joga, joga e não ganha. Por quê? Nós já vimos muitos exemplos de pessoas que ganharam loteria e estão pior hoje do que quando não tinham nada. Não tinha preparo, não tinha consciência disso. Assim na Terra como no Céu. Assim na Terra como no Céu, é, o, o, o que nós temos que, que entender? O céu, como eu falei, é o, comparativamente o lugar espiritual. E a terra, assim na terra como no céu, a terra é o lado material. É esse lado que nós estamos vivendo hoje. Né? E com o conhecimento que nós somos espíritos em evolução. Espírito, espíritos vivendo provas, vivendo expiações. Por isso que, assim na terra como no céu. A próxima frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora aqui nós estamos pensando em termos do próximo. É, e o próximo, o que, que ele precisa para que nós consigamos fazer com que o, nós recebamos o pão nosso? Primeiro, esse alimento que nós estamos pedindo... Ele não é só um alimento material, além de Deus permitir que nós uh, trabalhemos, que nós nos esforcemos para ter as recompensas, não só o pão material, mas tudo aquilo que nós temos que ter. Eu falei do sol, nós precisamos do sol, a lavoura precisa de chuva, precisa de tudo. Então esse pão nosso nos dai hoje é tudo aquilo que nós temos para a nossa vida aqui na Terra. Mas não só o lado material, o lado espiritual principalmente. Agora, tem, tem uma colocação que Jesus fala também, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E mais uma que é aquela, olhai as aves do céu. Elas não tecem, elas não fiam, mas Deus provê a todas elas o alimento necessário. Ave nenhuma armazena alimento, né? Nós precisamos, as aves não. Então, por isso que ele faz a comparação. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ainda nós estamos falando do próximo, comparativo com o primeiro mandamento. No capítulo 10, item 5, do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, é, a questão é, reconcilia, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Aqui é aquilo que muitas vezes nós não nos reconciliamos com os nossos inimigos, adversários, Quantas vezes nós vimos em velório aquelas pessoas que há muito tempo não conversavam, pai, filho, irmão. É, a, a, a comparação é, é, é para muita, muita situação, mas que ali na hora da morte vem pedir perdão. Deveria ter feito isso antes. Então nesse caso ele está aconselhando, perdoai as vossas dívidas. É... Uh, e ter a humildade suficiente de pedir perdão pelas vossas ofensas. Então, quando nós não perdoamos ou não pedimos perdão, é como se nós estivéssemos carregando uma sacola cheia de pedra. E cada vez que o tempo passa, nós jogamos mais uma pedrinha dentro. A sacola vai ficando pesada. O outro a quem nós devemos ou a quem nós devemos pedir perdão, às vezes não está nem sabendo. E nós estamos ali com a sacola de pedras que não tem nada a ver. Mas nós é que vamos acumulando esse peso na nossa consciência. Então, quando pesa na hora da sepultura, fica mais difícil. Muito provavelmente nós vamos nos encontrar nas sucessivas encarnações. Mas, por que não fazer isso agora? Não deixe para amanhã? você pode fazer hoje? Está aí. E... Outra colocação que Jesus, que Jesus faz é aquela que Pedro pergunta para ele, mestre, quantas vezes devemos perdoar? Não sete não vezes, Jesus fala, setenta vezes sete. Fazendo uma continha rápida, setenta vezes sete dá 490. E Chico uma vez interpelou, Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico, interpelou e falou, mas Chico, 490 é muito pouco, né? Se for uma, um acontecimento por dia, em dois anos e pouco, eu já esgotei o meu perdão. O, o, o Emanuel falou para ele, Chico, é para cada tipo de ofensa. Então, a próxima frase. Não nos deixes cair em tentação. Jesus, ele foi tentado no deserto. Aquela passagem que nós sabemos que ele se retirou para orar e sofrer aquelas tentações. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a tentações. Né? Nós estamos num, num planeta de provas e expiações, mas já passando por um planeta de regeneração. Tudo isso que está acontecendo nessa atualidade é um chamamento para nós, para que nós nos comportemos melhor. E às vezes não estávamos conseguindo fazer de uma forma clara, agora veio esse chacoalhão, para que nós tomemos cuidado com isso. É, e o que sai uh, da boca do homem é o que faz mal para o homem. Então, essa tentação que hoje faz com que nós usemos uma arma muito poderosa que nós temos conosco, a língua, ela é muito mais forte do que uma arma de fogo. Né? Vejamos tudo isso que acontece hoje, principalmente nas redes sociais. Né? A língua é muito mais forte do que uma arma de fogo. Compromete muito mais. E nós, como eu falei, né? nesse planeta, planeta de provas e expiações que nós estamos, muita coisa nós já temos consciência e já podemos ir consertando. Mas livrai-nos do mal. Uma outra colocação que é feita é que Jesus fala, orai, e, via, e vigiai para não cairdes em tentação. A, a colocação que eu fiz com relação às redes sociais não deixa de ser também uma tentação. Você vê alguma coisa lá na rede social, você já vai procurar ver se você pode compartilhar, propagar, sem saber se é verdade. É uma tentação. Então, as, tenta as nossas tentações da vida não são só com relação às drogas. Né? Fumo, bebida, drogas lícitas, drogas ilícitas, a língua... É, agula, não deixa de ser tentação para nós. Então, mas livrai-nos das tentações, mas livrai-nos também do mal. Quantas pessoas que passam o dia reclamando de tudo? Né? Reclama de, de tudo que pode ser, reclama do filho, reclama do marido, reclama da, da comida, reclama do som, do barulho, do sol, da chuva. Qual é o propósito disso? Está tá pensando em se livrar do mal? Qual é o mal que tem na consciência dessas pessoas? Então, uh, se essas pessoas tiverem consciência de que algo de bom pode lhe acontecer, é uma mudança na vida. Como nós temos na Escola de Aprendizes do Evangelho, aquela, aquele lema de, uh, da questão 919 do Livro dos Espíritos, também conhece-te a ti mesmo, é aquilo que nós temos que fazer com a nossa reforma interior. Nós só podemos nos modificar. Então, essa, essa oração, essa prece colocada nesse capítulo, ela é muito simples. Mas desde que nós façamos com consciência, com o nosso coração. Com essa comparação com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então se eu me amo eu também consigo amar o meu próximo então é esse aprendizado que nós temos para a noite de hoje e que esses ensinamentos de Jesus possam ser seguidos por nós em todo o nosso dia a dia eu quero terminar a nossa preleção da noite de hoje com um texto que achei bastante legal, bastante interessante que é a resposta de Deus quando oramos o Pai Nosso, bastante interessante. Ela diz assim, Filho meu que estás na terra, preocupado e confundido, desorientado, solitário, triste, angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio abençoando-te porque te amo. Não, não estás sozinho porque eu habito em ti. Juntos construiremos este reino do qual serás meu herdeiro. Desejo que sempre faças minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Deves saber que conta sempre comigo, porque nunca te abandonarei e que terás o pão para hoje. Não te preocupes. Só te peço que sempre o compartilhes com o teu próximo. Com os teus irmãos. Deve saber que sempre perdoo Todas as tuas ofensas. Antes de que as cometa. Ainda sabendo que as fará. Por isso te peço. Que faças o mesmo. Com os que te ofenderem. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso. Segure bem. Forte a minha mão. E sempre confia em mim. E eu te libertarei do mal. Recorde. Recorde. E nunca te esqueças que te amo desde o início de teus dias e te amarei até o fim dos mesmos. Eu te amarei sempre porque sou teu pai. Que a minha bênção fique contigo e que meu eterno amor e paz te cubram sempre, porque no mundo não poderá obtê-las como eu somente as dou, porque eu sou o amor e a paz. Uma boa noite a todos.